Olá, cá estamos para mais um BMC Moment e hoje vamos falar do sexto pressuposto de marketing que deverá dominar antes de iniciar a sua estratégia de marketing. E o que é que é este sexto? É algo, dois conceitos que por norma se misturam e que parece que são similares, mas são completamente distintos. O que é que eu estou a falar? Estratégia versus plano estratégico. São dois conceitos completamente distintos. Estratégia. Estratégia de uma forma muito simples é aquilo que permite Passar do ponto A para o ponto B. Ou seja, temos um objetivo, nós hoje estamos aqui, temos o objetivo de chegar aqui e a estratégia é o que vai definir como é que eu daqui vou chegar aqui. Exemplo simples. Eu hoje tenho, vamos imaginar, mil seguidores na minha página de Facebook. Eu pretendo, ter como objetivo de chegar às duas mil ao fim de três meses. Como é que eu vou fazer? O como é a estratégia. Será investindo em campanhas de publicidade, em conteúdo, em promovendo, esta está no Instagram e no Facebook, okay? é esta A estratégia, é o como. A estratégia responde ao como. O plano estratégico abrange, para além da estratégia, o antes e o depois da estratégia. O que é que eu quero dizer com isto? Temos, no plano estratégico, temos uma primeira parte que é da formulação da estratégia, em que vamos envolver aqui a análise do meio envolvente e a análise da própria empresa para dar aqui inputs do ponto de onde é que hoje nós estamos, para depois podermos então passar ao passo seguinte, que é da definição de objetivos e da estratégia. Ou seja, ficamos a saber onde é que estamos e para onde é que queremos ir e definir o como. Esta é a primeira parte do plano estratégico. A segunda parte do plano estratégico é a execução da estratégia. Então vamos ter a parte do planeamento, o desenvolvimento do plano operacional, é que isto vai envolver a definição dos recursos necessários, desde a parte de administração, recursos humanos, estrutura, plano financeiro, e depois de, de facto, estar planeada. Mais importante, implementá-la, implementar de facto a estratégia e controlar se os resultados foram alcançados. Portanto, estratégia e planeamento estratégico. Dois conceitos que se podem confundir, mas que são muito distintos. Estratégia é basicamente definir onde nós estamos, para onde é que nós queremos ir, ou como. Onde estamos, aonde queremos chegar e o como vamos lá chegar. O plano estratégico. Está todo um conjunto de informação, antes definimos a estratégia e depois em termos de implementação e controle da estratégia. Tá? E é esta então a definição e a distinção entre estratégia e planeamento estratégico. Este é o momento de hoje. Aguardo as vossas partilhas, os vossos comentários, questões e vemos no próximo BMC Moment. Até breve!